Muito bem gente, é muito bem, estamos de volta aqui com você, né? Estamos com mais uma videoaula aqui no canal da Rede Saudade do Sertão. É, e esses dias, né nesses últimos dias, nós estamos aí é, procurando é, ensinar mais, é, fazer menos filmagem, né? É, ensinar mais, né? Algo que realmente vai ajudar a sua família, ajudar você, enfim... Algo é, que vai é, ajudar você no dia a dia, né? É, ver paisagens e tudo mais é muito bom, né? Mas é, geralmente falta conhecimento no pessoal, né? É, com essa nova tecnologia, e vamos ensinar um pouquinho o pessoal, né? Como é que mexe com a tecnologia aqui, né? É, hoje nós vamos ensinar para você como você faz um Pix. É, com o aplicativo do Banco do Brasil, né? Às vezes você, é... às vezes, é como diz o bom caipira, né? às vezes você é burro velho, né? Já sabe fazer de tudo nesse aplicativo, mas às vezes você está começando agora, né? Você achou aí a nossa videoaula agora? Então não se esqueça, se inscreva, é... deixa aí o seu like, né? E deixa seu comentário aí debaixo do vídeo, evidentemente. Vamos lá. Eu tô aqui já em conexão, né? É com o celular é, via computador e conexão com o celular você está vendo aí o aplicativo do Banco do Brasil né que nós temos aqui ah, isso provavelmente se você está nessa aula você também deve ter um né é, coligando com a sua conta vamos abrir ele que nós vamos ensinar aí como você faz aí o Pix é, para outra conta né vamos abrindo aqui devagarinho Tendo paciência e lembrando a você, né? Que você que está aí na nossa aula, nós estamos de segunda a sexta-feira na Rádio Saudade do Sertão, das 7 às 8h50 da manhã, né? É, quase todos os dias, né? Às vezes faia, é isso mesmo, né? Muito bem, é, geralmente, se você entrou nessa fase do aplicativo aqui, você vai clicar no ENTRA, né? É, vamos clicar no ENTRA, todos nós temos uma senha, vamos lá deixa eu digitar a minha aqui Que isso você faz quando você configura o aplicativo né é todos nós temos de fazer muito bem é, aqui inclusive né eu tirei eu tirei é, praticamente aí o saldo da conta é quase todo né somente para fazer essa aula né é evidentemente que eu não estou só com isso na conta mas tirei fora para não ficar aí aparecendo né mas é, vamos lá aqui nós temos é disponível só para fazer a aula 20 e 20 reais e 38 centavos é, no caso nós vamos fazer um pix para outra conta o que, que você precisa para fazer um pix para o outro né? você tem que ter a chave né? geralmente a chave ou é um e-mail ou é um número de telefone ou é uma chave que ele vai te dar uma cópia aí uma chave aleatória né? É, no caso nós vamos usar um e-mail que é, nós temos um e-mail aqui da outra conta que é conta nossa mesmo né só para fazer é, fazer a videoaula né vamos lá é, aqui tem várias funções viu gente ó se você não está acostumado você pegou agora né é o aplicativo é muito bom é um dos melhores bancos do Brasil é claro né é, pertence ao governo e um dos mais seguros né porque quando o Banco do Brasil se quebrar, aí o país todo já está quebrado, né? Aí não adianta mais nada. Aqui nós temos aqui é, a área que você vai ver aí o, as suas movimentações, que é a área de extrato, né? Olha, se você clicar aqui, vai aparecer o que você fez de movimentação aí, do, durante o mês, né? Durante o mês, com data, tudo certinho aqui, ó aqui se caso você precisa recordar alguma coisa do mês passado você clica aqui ó muito facinho é um aplicativo muito bom dificilmente dá é, da book né como diz o outro né é, trava é muito raro travar acho que pouquíssimas vezes né deixa eu dar uma olhada aqui é, o que mais nós temos aqui a pagamentos de conta e tudo mais né em outra oportunidade vou mostrar para você como é que se paga a conta através do aplicativo né? transferência isso aqui já quase não usa mais porque hoje tudo é pix hoje é todo mundo está usando pix é como diz o brasileiro costuma dizer o seguinte né? que vai, vai chegar uma época que você vai comprar um sorvete na rua e você vai pagar com pix mas já chegou já viu tem partes por aí, né? Na capital de São Paulo você compra uma água, é, uma garrafinha com água, você já paga com Pix. E ontem mesmo, né? Eu vi na reportagem, é que até, até doação, né? Até doação o pessoal é, já está pedindo aí, né? É o esquema lá de a pessoa pedir lá, me, é, me arruma um real, dois real, mas já tem o Pix já, né? É, aí é complicado hein? até que ponto não chegou né é muito bem e o aplicativo também oferece algumas algumas partes aqui né você pode fazer recarga do seu celular isso aqui é muito bom né é acabou que lá que você ir na lotérica é recarregar o seu celular você pode entrar por aqui mesmo e fazer a recarga né é olha aqui ó ele tem algumas operadoras é eu não sei em que parte do país você está assistindo mas aqui, por exemplo, nós temos a Vivo, né? Que é a empresa que nós usamos. A é, Tinha, oi, né? A oi, eu acho que nem existe mais, né? É, me parece que ainda tá aqui. O, o, a TIM também é nossa. Nós usamos também a TIM e a Vivo, né? A claro, não, né? A claro, é, já desisti dela faz tempo, né? É uma operadora que não vale muito a pena. O é, que mais aqui? Vamos lá. Vamos para o Pix, então, né? É, vamos para o Pix, é, nesse símbolozinho aqui você vai clicar, né? vai a, abrir outra página, vamos lá, www.radiosaudadedosertão.com, se você ainda não conhece, é, dá uma passadinha por lá, nosso site oficial da nossa rádio. Né? É, muito bem, pagar, é, pagar com Pix, transferência, pagar ou transferência é... Isso mesmo. Você clica aqui, né? Muito bem. Aqui tem todas as modalidades, né, para você usar qualquer uma delas. Ó, é por exemplo aqui, ó, CPF ou CNPJ. Tem gente que coloca o CPF. Eu não aconselho você colocar CPF como Pix. Geralmente o CPF não é coisa para você ficar jogando para todo mundo, né? É, e, e às vezes você precisa fazer um Pix para uma pessoa que você nem conhece e pode te enrolar a tua vida aí, né? É, aqui, chave aleatória. É uma chave geralmente que o, que o aplicativo produz ali na hora para você fazer isso. Aqui, o telefone, né? É o telefone, o número do telefone ou o e-mail. No caso aqui, nós temos aqui é, um e-mail para demonstrar como é que vai ser feito o Pix. Ó, vamos clicar aqui no e-mail, né? E agora vamos digitar o e-mail para poder fazer a demonstração rádio saudado sertão arroba do, aliás 2019 arroba gmail.com já estava aqui até inclusive né que já já uso constantemente é aqui nós colocamos o um e-mail né é para ficar certinho aqui e agora você põe avançar você vai vai vir aqui vai avançar a pessoa te passa o e-mail, né? É, ou as outras opções. Aqui você vai colocar, vamos colocar aqui apenas um real, né? Apenas um real. Mas você pode colocar a quantidade que você vai passar para a pessoa, né? Eu só eu só estou fazendo uma uma demonstração aqui, viu, gente? Olha aqui, ó. Aqui em cima, por exemplo, né? Já apareceu aqui, ó. Vai para a conta é, de Dejair Francisco Montalvão cpf papapá né? isso aqui isso aqui prova que você vai transferir para a pessoa certa né? Você tem que tomar cuidado né tem que tomar cuidado às vezes você coloca lá um e-mail se parecer o nome de outra pessoa aqui você para imediatamente que você vai destraviar dinheiro né já aconteceu isso uma vez não não conseguiram explicar e também nem me interessa mas não faça isso tá bom é aqui vamos colocar avançar para ir para a próxima etapa, aqui deixa eu ver aqui um real. Tal tal. Hoje pagar é dia 12, né? Hoje é dia 12 do 5 de 2022. Está aqui exigindo a senha. A senha da sua conta, aqui ó. Tá vendo aqui ó. Agora vamos colocar aqui. Pronto, tá aí, é o Pix foi enviado, né, aqui você tem o comprovante que fala para onde foi enviado, ó, eu vou até ampliar um pouquinho o comprovante aqui, aqui tá falando a chave, né, foi enviado, é saiu da conta de de jair francisco montalvão tal tal do 17 tal tal tal é, para a conta de jair francisco montalvão e chave tal banco bradesco que esse banco aí que eu mandei é do, do banco next que pertence à empresa bradesco né muito fácil aqui se caso você tenha necessidade você pode compartilhar esse recibo aqui para a pessoa, né? Olha aqui, ó. Você pode compartilhar esse recibo aqui em PDF e tal, ou para as imagens é, do jeito que você quiser, né? Muito bem, gente. Não se esqueça, né? Se inscreva é, no canal, nos ajude, compartilhe esse vídeo, pois sempre estará ajudando alguém, né? É alguém que está aí complicado aí com essa nova tecnologia. Às vezes você... Que assistiu esse vídeo, você fala poxa, mas isso aqui eu tô cansado de saber já mas muita gente ainda está entrando nessa área, né, é por isso que nós colocamos aí é, simplesmente nós colocamos aí esse vídeo para rodar por aí né, é que Deus abençoe a todos, não se esqueça, nós estamos de segunda a sexta-feira das 7 às 8 e 50 da manhã, na Rádio Saudade do Sertão, www. sertão.com que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente.